Oi, Malona, você dá licença de eu sentar em você? Claro, senta no meu sofá. Obrigada. Tem um apoio ah, maravilhoso de braço aqui. Olá, eu sou Melissa Lorante. Bem-vindos ao Chá de Melissa na Malona. Bem-vinda ao Chá de Melissa. Melissa. Obrigada. <risos> Hoje a nossa convidada é, como você já viu, a Malona. Ai, se você não viu, vejo de novo. Obrigada. Acho que ela não precisa de apresentações, pode entrar a vinheta. Vem, vinheta. Vem, vinheta. Então eu preciso de apresentação. Me segue o chá? Obrigada. Bicha, você... hoje a gente tem chá de verdade, pra variar. Porque normalmente essas drags drag não gostam de chá, porque elas não tem paladar. A bicha, mas elas são todas cagadas, né? As bicha toma... Os bichas tomam catuaba. Vai aparecer bem a... a... a... A Velusca nesse pedaço do vídeo que ela veio aqui ajeitar tá meu colar, é. que que tava falando eu não vou cortar ela pra fora. Mas vamos lá, vamos começar com aquela famosa pergunta. <risos> Por que Maona e qual o seu desgraçadamente mental para fazer drag? Ai, eu esqueci tinha essa pergunta maldita. Não, maldita, maldita foi maldita a outra. foi a outra. Foi a outra. É, também a foi aqui, <risos> inclusive. Mas foi em outro cenário. Foi. É... Eu... Me Chama Malona foi uma... Um, digamos que foi uma alcunha que eu ganhei Foi aclamação popular Entendi, a primeira que vez pelo quê? que? quê? vários <risos> motivos <risos> A primeira vez que eu me montei, eu me montei de Madonna E na época a Madonna tinha acabado de lançar o Confessions of the Death Floor E eu me montei de manhocinho, sem trocar a mala. E antes de entrar em cena eu falei, nossa, ia ser muito escroto se eu me chamasse malona E <risos> e o público resolveu me chamar de malona naquele momento eu, Por público, eu quero dizer, os estudantes da Escola de Belas Artes, né, onde eu estudava E foi super divertido É a primeira vez que eu me montei é, como malona, eu me montei pra performar E... Desde então, eu comecei a montar, passei um, um ano mudo Completamente mudo, né? tipo, visual e, e atitude Até que eventualmente eu precisava cumprir o papel de ser uh, uma espécie de mestre de cerimônias de evento Então, nessa hora eu resolvi que eu ia ter voz Então foi mais ou menos isso que ia acontecer E desde então não parei de falar com a Emília <risos> Ou como, como a Melissa Lourange. Ou como a Melissa Lourange. Que não para nunca. Não, eu paro, eu paro gente. Quando estou dormindo, eu não falo. Help, me dá um soro aqui para eu botar no, no meu chá. Eu não aguento. Eu não aguento esse chá pagão. Você tem certeza que eu vou tomar um chá puro? Não, pode, porque eu estou aonde, né, meu é isso. Mas então, que que eu, que o que você acha que você quer que Todo mundo fala que eu sou muito glamourosa. Tomozinho, viado. Eu tô é, olha que sim É um zimbro um pouco diferenciado. É um zimbro. É... Pera, de deixa eu despegar meu chão. Tá bom? O peito tá ótimo, caralho. Desmolhou. Desmolhou. Não, amiga. Tá, tá, tá, tá ótimo, ótimo aqui. <risos> aqui. É... Só vem. Não dava. respiram em você. <risos> Antes do final de, do episódio, eu conto o desgraçamento mental. O meu desgraçamento mental é... Eu faço drag pra não sair matando uhum. as pessoas. Eu acho bom <risos> que bom continuar é, fazendo é drag. Boa. Enquanto eu, eu fico na sua casa, eu, eu, eu inclusive eu direciono toda a minha violência e agressividade a drag queen. Então, assim, drag é o que me, pre me previne de sair matando gente pela rua. Até então tem funcionado? Não precisa dizer. Bom, a gente não quer Ai, ainda ah, estou solta ela foi presa, não quer dizer que no você... No caso, né? No caso, você ainda... Você vem das Belas Artes, você fez Belas Artes? Eu pra... estudei Belas Artes. Lá em Minas Gerais, antes vim pra é um São Paulo. Minas Gerais, antes de pra São Paulo. E aí, como é que foi isso? Você é então, um velha que eu... foi gabaritada em é artes? Ah, não, não diria gabaritada, eu diria... Diplomada. Tô Aos né? 11 anos de idade, um dia eu acordei, olhei pra minha mãe e pro meu pai e falei sim, tá? É, progenitores. Sim, <risos> imagina de 11, chegando. Progenitores. Nossa, progenitores! eu era muito chata. Uh, progenitores, serei artista. Eles olharam pra mim e falaram: por quê? Eu falo, serei. Eu vou estudar na Escola de Belas Artes, assim e vou fazer também estilismo, que era um curso que tinha na Escola de Belas Artes da mesma época. E assim eu fiz, porque eu sou esse tipo de gente temosa e louca, que fala que vai fazer e faz é que é horrível, gente, não recomendo ser assim. E estudei Belas Artes, fiz as, uh, quatro anos de escola de Belas Artes. Na escola de Belas Artes eu comecei a me habilitar em cinema de animação, aí eu não dei conta, né, porque eu não sirvo pra ser de ser galera, meu cabelo tá caindo pra trás. Talvez. Ah, talvez. Gente, eu não colei peruca. É isso é que, que gente, a gente. Vem fazer é aula que... comigo, mas não aprende a prender peruca comigo, porque eu não aprendi mesmo. deixar essa peruca não é uma maior gambiada, vou contar sobre ela. Eu fiz uma peruca pra usar de rabo de cavalo, que é essa, e aí eu tô usando ela com uma gaiola em cima, que é essa, e ela não tem a estabilidade que uma peruca que recebe esse tipo de coisa, precisaria ter. Tanto é que eu já estou fazendo outra. Tanto é que ela está caindo, sim. Olha o gato aqui, Um chapéu. <risos> um tipo... ah, é. boné. Um boné. Só. Uma boina. É uma boina. Mas eu fiz habilitação, comecei a fazer habilitação em cinema. Só que eu não servia para ser aquele tipo de nerd. E aí eu passei pra habilitação em desenho E mais ou menos na mesma época eu comecei a estudar design de moda E foi nessa época que eu comecei a fazer drag Ali por volta de 2005, 2006 Mas nessa época eu comecei a interessar por drag, comecei... Na época eu estudava na Escola de Belas Artes Me interessava tratar de artes plásticas e literatura Eu era muito Paulo Coelho, arte vamos montante Ah tá Entendeu? Aí, graças a Deus, drag melhorou minha vida. Não quer dizer que funcionou pra ela, né? mas, pelo menos, eu deixei de ser pau no cu. Gente, eu tô falando mal da Rita Bonhante, você que é fã dela, vai lá jogar um hate na minha página, né? Aproveita e fala lá pra ela, olha aqui, a Malora falando mal de você nesse vídeo. Aí por favor, fala pra Fala, Rita, porque a gente... quem sabe no canal da vai tomar teu cu. Mas fala que a Melissa também tá falando o mal dali. Caralho, eu Tô montada aqui que quatro pessoas vão assistir. Inclusive eu quero mandar um beijo pro seu irmão. É a sua irmã que você sempre, é a sua mãe? Minha irmã vai sempre. Então, vou mandar é. um beijo pra família da Melissa, gente. Vem uma vez com ela, vai ser divertido. Vem, vai ser né? ótimo. Aí eu tenho um negócio <risos> que é assim, o um povo chega em mim e fala... Ai, Valora, eu te acompanhei na academia de drags, adorei. Aí eu falo, desculpa. <risos> Malone, eu te assisti Desculpa. Foi mal. <risos> Foi mal, gente. Eu prometo que eu vou recompensar. <risos> Ai, é. é muito bom ser um bicho. Eu sou mãe da Silk, né? É, não, você não mãe da, da, da pior, Silk, tá bom. A ah, de todo mundo, né? Aí você terminou a faculdade? Terminei, mas não terminei essa. No meio do caminho, eu tava fazendo design de moda. Design de moda, no caso, eu tava fazendo estilismo. Comecei a fazer drag e tal, me interessei em trabalhar mais na relação de figurino, caracterização e etc. Então, eu comecei a querer estudar design de moda. Aí na UFMG, que era onde eu estudava, abriu um curso novo de design de moda. Uhum. Era a primeira turma e tal, aí eu fui muito louca. Eu tava no último período do design, de, do, como é que é o nome do curso que eu é. Belas Artes. É Uhul. Tô louca, gente. Eu tava no último período de Belas Artes, eu prestei vestibular, entrei no usuário de moda, fiquei mais quatro anos na universidade, então eu fiquei, ao todo eu fiquei tipo uns oito anos lá na UFMG estudando. Fiz dois vestibulares pra ficar lá. Ai, eu não tinha nada na cabeça, gente, por que, que eu fiz esse tipo de coisa? Perdi o E anos sobre... Não, ganhou, não, ganhei bastante, comércio. aprendi muito. Vale a pena, gente. Recomendo estudar bastante. E no segundo semestre de 2013, eu ia voltar para a universidade para concluir a graduação em artes belas visuais, em belas artes, mas aí eu fui convocado para um concurso público que eu tinha prestado para vir trabalhar em São Paulo, na TV Brasil, como maquiador. E eu falei, quer saber, vou. Aí eu peguei as minhas coisas, meu namorado, e a gente veio para cá. E eu... trabalho também com a rosta Mas você não, vai fazer não, fazer vai meio, não Foi um lixo Eu fiquei uma... Um, um, nossa, foi, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida Me deprimi horrores, hum. engordei 50 quilos depois que eu mudei para São Paulo Tô aqui desde 2013 e eu tava tão... sem galera Que eu comecei a fazer a oficina da Malu você fez a oficina Malona, carência de atenção? Fale mais não sobre isso. Não foi carência de atenção, foi tipo, ah, eu tô à toa, né? Vou fazer alguma coisa. A oficina começou com o quê? Curso de maquiagem? Não, a oficina da Malona começou comigo reformando figurinos meus. Uhum. Como eu tinha ganhado muito peso e meu figurino era basicamente construído com base em brechó uhum. Eu fazia só produção, não, não costurava nada pra mim. E eu fazia figurino pra teatro, pra tá? um bom de bosta, mas eu não fazia pra mim. Então eu engordei, eu falei, ah, eu vou mexer nesses figurinos que eu tenho aqui. E aí eu comecei a reformar umas coisas ou outras e postar. Então uma oficina da Malona surgiu como uma página pra onde eu postava esse tipo de coisa. Porque eu tava fazendo isso e postando sempre no meu perfil pessoal. E eu achava que isso era um pouco attention horror demais. Então eu resolvi direcionar pra um lugar específico. Que Onde as pessoas que, que, que se compete. interessassem pudessem ver quem não se interessasse não ia ser obrigado a me ver falar 24 horas sobre o mesmo assunto, eu tendo a ser um pouco obsessiva. Então... Nossa, você acha sobre Madonna, por exemplo, nada, né? Oh, o que tem? Nada? nada. Oi, o que? que tem? Não, não é um obsessiva. Ainda não. É... Então eu fiz essa página, comecei a postar esse material lá, uh... na sequência... A Manoza Léo e a Caramelo, que moravam em Valorizonte, mudaram também para São Paulo. E na época, meu apartamento era deste tamanho. Aí a gente olhou uma casa para alugar para morar juntas. A oficina já estava acontecendo, continuou acontecendo. Aí as pessoas começaram a encomendar coisas, etc. E sempre tinha essa esse pedido de, de que eu tivesse cursos. E eu já trabalhei algum tempo antes de começar a fazer drag, eu trabalhava como arte-educador. Em galerias de arte, etc. Então, e foi essa que história é Sim, essa história é maravilhosa. Eu aprendi a bebejinho porque eu trabalhava numa galeria de arte e a minha coordenadora tinha o hábito de me entregar as turmas com crianças pequenas e eu tenho um pouco de pavor de criança. Não dá pra perceber, eu sou um anjinho, mas eu tô pavor de criança. Esse é o meu gato, gente. 18 pra eles, Eu Eovaldo, acho que você tá atrapalhando um pouco. <risos> mas fica à vontade, Eovaldo. Fica Euvaldo. aí, não. Ninguém não finge que não é com você. Né? É. Mas, sobre essa história de ter aprendido tomar gin na galeria de arte. Eu trabalhava lá, eles me entregavam as turmas de criança. Eu tinha um pouco de palmas de criança. E aí, na época, eu li um artigo falando que gin era uma bebida alcoólica que não deixava cheiro nem o álcool, nem o sol. Então, eu vou experimentar essa desgraça. Aí tinha um carrefour do outro lado, do, do, do negócio. Eu lá comprava o gin, botava na garrafinha de água, deixava dentro do meu escaninho. Ai, turma de criança. Fala, eu vou hidratá <risos> Aí você hidratava. Hein? Aí eu hidratava, entendi as crianças. Você pode dizer que não hidratava. O um negócio não é que eu não gosto de criança. Na verdade, eu até gosto delas. O problema é os pais. Sim. Eu odeio pai de criança. Geralmente é hétero, né? Tem isso. Você é um problema. Aprende uma coisa sobre você que botou um filho no mundo. Seu filho não é um problema. Você é. O jeito que você lida com o fato de que você botou uma criança no mundo é um problema. É uma desgraça. Você pensa assim com as suas filhas também? Não. Tá. Elas são um problema. <risos> tá. Entendi, <risos> mano. Eu gosto bastante de coerência no discurso. Mas a Manuza e a Kelly vieram para São Paulo. Uh, eu e o Panda tivemos colhão para alugar uma casa, que a gente tinha medo de morar em casa A gente foi para a primeira casa onde a oficina da Malona funcionou Foi um caos A gente morou lá por dois anos, foi super divertido A gente tinha festa quase todo dia, foi bem legal A oficina da Malona funcionava desse jeito, né? Funcionava nessa casa, às vezes eu pegava trabalho uh, Na mesma época veio e não foi conosco e a gente vivia lá e a oficina era tocada e era algo mais caótico, né? Depois disso a gente teve um, um momento de conversar e falar assim que eles ficar só casal, porque é vida de casada, né? A gente escolhe ser casada ou escolhe viver em república, a gente escolheu ser casada. Então a gente mudou de casa para essa casa que a gente tá agora, que é a maior. E o ateliê tomou outras dinâmicas, né? eu passei e quase um ano sal... é, muitas proporções. Mas na verdade, depois de quatro anos né, fazendo a mesma coisa, eventualmente uma coisa dá certo. Se não der certo, a gente né, tem que ser, ficar sempre formulando. Então essa história das aulas que as pessoas me pediram muito, quando eu mudei, antes de eu mudar para cá, lá na outra casa, a gente já montava uns workshops pequenos. Então chama oficina da Malona, mas não é relacionado à coisa da oficina como atividade educacional É oficina porque não é nem ateliê, nem estúdio É trabalho Porque é a ralação A gente fica aqui linda, isso é ok, isso a gente passou aqui uma, uma semana, semana inteira. internada Você sabe o um inferno que é e o quanto a gente trabalha então eu nunca, eu nunca gostei dos termos, nem ateliê, nem estúdio Para o tipo de trabalho que a gente desenvolve Que é bem é é desenvolvido aqui que é, é manual, e é relação e não tem esse glamour E não tem essa, é, é, essa chatice, essa coisa de hipster essa coisa do povo daqui de São Paulo Que é bora, botar um nome gringo para tudo Enfim, é uma dinâmica menos é, glamourosa, mais ruts Mesmo que o resultado seja bem glamouroso A processo de chegar até lá é, é, passa por um... a gente se suja, a gente rasga coisa, a gente se, se fura, cura, a gente se fura, isso faz parte do processo. E oficina é uma palavra que desde, sei lá, uh, desde o renascimento, né, as, as oficinas de artistas são chamadas como oficinas. Eu passei uma semana aqui e assim, dias que... Gente, teve uma quinta-feira dessa semana, foi quinta-feira, né, a gente começou a mexer em peruca, 11 horas da manhã tirando a pausa para o almoço e para fofoca a gente foi dormir 3 horas da manhã De fazer bob enrola peruca fala besteira Aí, enrola bob faz peruca e fala besteira Aí, seca cabelo seca cabelo, né? gente e, faz e assim, eu tenho que falar, a Malona tem energia de trabalho tão grande que eu sou a maior preguiçosa do rolê eu começo a montar querendo morrer e eu fiquei, bicho, acordada esse tempo inteiro produzindo, que ela impede você a fazer as coisas se Não, inspira, eu tô lá de gente. boa, você tá lá querendo. Não, fazer você inspira, pega. você olha pra gente e fala, tá bonito isso, a gente fica feliz continua. Mas fica melhor se você fizer assim. Ela pega, faz metade, desfaz a metade que ela fez e te dá pra você fazer de novo. Eu Aí sou você muito fica ruim, gente. Puta dando as calças, porque ela fez o negócio em 10 segundos, você demorou 40 anos pra fazer, e desfez com a sua cara. E aí você pensa, eu tenho que refazer essa merda, porque agora essa é desgraçador. Agora eu vi mas o algo. Eu, eu, eu, eu vi o resultado. Não, mas peraí, eu vi o resultado. E o resultado é lindo, tem que aprender. E olha o resultado. Eu fiz esse cabelo quase sozinha. Isso é verdade. Pô, Como é que você chegou na peruca? Isso é uma, uma curiosidade que eu tenho. Como é que você chegou na peruca? É Porque você foi autodidata nesse negócio? É muito horrível a resposta. Eu mudei para São Paulo e eu já trabalhava com figurinista há bastante tempo. E fazia maquiagem também para espetáculo de teatro há algum um tempo. Uh, e eu olhava, cheguei aqui, tava entediada, né? Aquela coisa do. do não tinha galera em São Paulo ainda. Era é terrível, ela não parou é, um segundo. Negócio... E eu não dou conta de ficar parada. eu tava não, tá. muito deprimida que eu parei de estudar, né? Porque você pensa que quando eu mudei para São Paulo, em 2013, eu, os únicos anos da minha vida que eu fiquei sem estar vinculado à instituição de ensino ou sem estar fazendo um curso, foram de até os meus, sei lá, seis anos de idade, quando eu entrei na escola. Desde então eu estou numa escola estudando, em algum momento isso me deprimiu loucamente, eu ficava louca, ansiosa e passando mal. eu falei, ah, eu vou começar a estudar, vou fazer uns cursos. O que é que eu faço que é bom, que é legal? E foi uma coisa que eu pensei, assim, o que é que eu sei fazer que as pessoas não sabem e que gostariam que eu fizesse por elas? Eu descobri que eu, que eu sempre desenvolvi, que as pessoas me chamavam por causa, além da questão da Queen, da questão da caracterização. E eu pensei, sobre caracterização que tem que eu não conheço Que técnica que tem que eu não domino E eu sempre fazia umas perucas divertidas Trabalhava assim, eu colocava três, quatro perucas uma em cima da outra E conseguia uns visuais super interessantes e diferentões Mas eu não fazia de verdade é... E eu falei assim, tá, isso é que eu não sei fazer Eu vou começar a pesquisar e eu sempre gostei de fazer cabelo, sempre, eu corto cabelo muito bem, faço penteado, já trabalhei com, com a equipe de salão, eu fiz um, um monte de trabalhos relacionados, gosto muito de trabalhar com cabelo e fiquei, vou descobrir como é que faz para trabalhar com peruca, porque uhum. realmente é difícil, falta, não tem... Não tem... É, é, é não tem profissional, não tem... não tem Bom, depois que eu comecei, a eu descobrir que tem. Eu descobri Mas a gente não acessa, né? A gente não acessa porque eles ficam, eles fazem questão de ficar escondidos e eles fazem questão de não ensinar. E aí nessa época... Eu Se você sabe, sabe uma né? coisa que ninguém sabe e você não ensina as pessoas, você não dá aula, você sabe, eu sou horrível. Não, um cuzão. Você é um nerd. Você é um lixo. Você é um lixo de ser humano. Inclusive, se eu fosse Deus, a minha primeira lei... Ah, né? mas não é? Ah, tá. Mas, mas enfim, se eu fosse uma física teórica, ia ter a primeira lei de Malona, não ia ser a primeira lei de Newton. A primeira lei de Malona diz... Se você sabe uma coisa, alguém te pergunta como faz e você não fala, você esquece na hora. Porque eu acho que isso é justo. Se a pessoa sabe fazer, você pergunta pra ela e a pessoa não te conta, ela tem... Nossa gente, o universo tinha que fazer aquela pessoa e perder aquele conhecimento naquele minuto Porque é, é, é muita bobagem, né? você se enrola em cima de, um, de, um, de uma técnica, de um conhecimento que só você tem E aí fica naquele suposto saber que não faz sentido nenhum pra nada E é que Ele não começa, que não sabe começa saber, nada, saber, não sabe nada E aí ninguém ensina de nada direito, então eu passei 5 anos mas eu, quando eu fiz quatro anos de, de trabalho assim, que eu estava fazendo não é um trabalho super contínuo, mas é um trabalho continuado né? eu comecei, estudava sempre que eu podia, fazia e etc uh, um ano depois que eu mudei para essa casa aqui eu falei ok, vou começar a organizar e formalizar um curso com as técnicas de perucaria que eu coletei no meio desse processo, porque assim, sobre Fazer peruca e aí tem um problema, né? a gente não tem um curso oficial sobre isso Não é uma técnica, sei lá, não é igual lapidar gemas de diamantes Existe uma, uma técnica, que é essa possível. técnica é essa e assim que se faz E eventualmente você inova sobre ela No caso de fazer peruca, você tem mil jeitos de fazer peruca Então eu pesquisei as formas todas que eu tive acesso fiz curso online, fiz, comprei muito livro, gente, não adianta você ficar lá você entra no YouTube, você entra no, você pega um artigo científico, você pega um artigo de revista, você... gente, a informação estão em livros, não está em outro lugar, elas estão em vários lugares, mas livros são a melhor fonte de informação para absolutamente tudo. Eu nesse quesito, sou muito é... Posso dizer o que? Cococó. -co. Você acha? <risos> Talvez... Talvez. Não tem nenhuma dica Bem disso. Bem uma boca? Um pouco. Levemente. Então eu fui fazendo uma seleção de técnicas que eu considerei como tradicionais ou técnicas de truque, uhum. a partir da, da separação entre o que a, a, a bibliografia tradicional conta sobre, e o que as pessoas divulgam sobre na internet. Então, assim, eu falo que é, que é uma técnica certa, porque o certo é que funcione no final. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Precisa funcionar. Se funcionou, tá certo. Se não funcionou, tá errado. Essa, essa é a lei. Então, eu fui estudar isso, fui pesquisar isso. Procurei, converso com muitos outros piroqueiros do resto do planeta inteiro e bato papo com eles e... Ó, gente, a internet está aí. É uma ferramenta que vamos usar. E realmente a, a, a, o interesse por peruca é, foi muito crescente Então foi um momento muito oportuno pra mim também Me interessar sobre isso naquela época E começar a desenvolver esse trabalho estudar sobre ele, etc Então a, a gente, gente achou... pobre que ninguém tem cabelo né? É, que tipo, é todo mundo tá usando Todo peruca, mundo está usando o peruca inteiro, O cinema, o TV é... As mulheres americanas todas usam peruca é, mas não, não tem como, gente, não... Você acha que a Beyoncé entra com o cabelo cacheado e sai com o cabelo cacheado igual, do começo ao final do show, porque é cabelo? Claro que não é o cabelo dela, é uma fucking peruca de, provavelmente, cabelo sintético, inclusive, misturado junto com o cabelo natural, porque é virtualmente impossível que o cabelo natural fixe por tanto forma. tempo, daquela forma, por tanto chacoalhamento, então a gente começa a perceber isso e a gente começa quando a gente estuda né as pessoas que fazem curso é que elas se reclamam disso porque eu estrago elas para peruca porque Sim. elas passam a ver filme e falam assim nossa aquela peruca ali a lei está descolada, hum aquela lá dos nós grosseiros. e você começa a identificar isso e começa a perceber que não é uma coisa tão comum né que chama... nunca a gente maquia né é você Vai começa de a ver que você vê né? a linha das pessoas absurdamente, você fica, nossa, e eu falo isso muito em casa, mamãe, mamãe tá vendo TV, eu falo, nossa, a maquiagem dessa mulher, ela, que maquiagem? Eu falei, olha ali, olha, olha ali, ali, olha, olha aquela, aquela marca de, de pincel com... na cara dela. Gente, e na televisão hoje, de mulher em drag, né, porque eles fazem tudo, acho que é de crise. Eu falo para as pessoas que peruca é tipo alça de silicone, uma convenção, você finge que você não tá vendo, que ela existe. <risos> Tipo, cenário pendurado com fio de nylon, é tipo baby hair, gente, baby hair, viado, para com baby hair Não tem nada mais estranho, que mais bizarro do que aquilo, porque não existe de verdade Porque o baby hair é o que? É o um cabelo que tá nascendo na frente do seu rosto, né? Esse cabelo que tá mais aqui na região da têmpora, ele nasce mais fininho, consequentemente ele tá mais curto ele tá crescendo, então ele não chegou ainda na espessura dele massa. Uhum. E aí as bichas pegam o cabelo que é da grossura de um dedo, corta ele pelo meio do caminho e fala que aquilo é um baby regata isso é só uma franja escrota. Baby hair, se você quer fazer que pareça um baby hair de verdade, Sim. você pega um pelo de coelho e, e amarra na frente da sua lace na sua peruca, para poder fazer parecer natural. Caso contrário, como estilo, se as bichas estão falando, ah, estilo, gosta ok, como estilo, gata, tudo tá valendo, mas não tenta vender isso como, como se naturalidade, tá porque gata é a alça de silicone da peruca, é a desgraça do baby hair, parem de fazer baby hair, imediatamente, é, é, é tipo, não convence, não dá pra convencer, parem de se tapear de que aquilo é natural, porque não é, mas se a peruca vem com baby hair, aí tudo bem, então, acho que vem com os fios, imagina, tá Vem uhum. com baby hair, você escolheu comprar ela, você comprou ela que sua, você usa do jeito que ela tem, né? Você não tem ressacas, você tem filhos. Esse é o problema. Quantas no momento você tem? Depende de quão bêbada eu fiquei. <risos> Olha, tá muito bêbada ontem. Do pai é ontem pra hoje? Vontade. Espero que não, gente. Bom, a vantagem é que normalmente, né, como eu tô sempre muito louca, elas falam, ah, mas é minha mãe. Eu falo, Claro que é, sou! Mas da família mesmo? Mesmo em você se vire... Não, da família mesmo, nós somos uma família muito grande, na verdade. São? Uh... E eu sou o tipo de pessoa que eu recebo as pessoas aqui, eu não recebo as pessoas que vêm com aquela conversa, tipo... Ai, você sou minha mãe, Porque não é assim que funcionam as coisas, não né? Uma coisa Cê, não, é, não é uma coisa que você peça ou que você convida. Né? Tipo, se eu tô aqui conversando com a Belícia, a gente tem um alinhamento de, de pensamento, de, de um alinhamento artístico que é, que é, que é próximo, a gente se, se associa por afinidade, aí essas coisas vão, vão acontecer. E como eu sou muito fácil... <risos> Eu tenho afinidade com muita gente. Esse essa volume de pessoas que, que fazem parte dessa família e, e que é, me tratam como mãe, mais do que eu tratá-las como filhas. Sou péssima mãe. Mas enfim, a gente tem essa afinidade por, por causa desse interesse, né? Essa, essa, essa raiva, esse ódio. Eu falo que a gente drag queen é movida por ódio, né? você tem uma violência que você recebe o tempo inteiro você pode transformar isso em uma úlcera ou você pode transformar isso em uma coisa produtiva ou você pode transformar isso em uma drag queen que, que é uma, uma úlcera, úlcera produtiva que é uma úlcera produtiva arde ah, como, sangra como, meu Deus, o que é está que acontecendo com o meu cabelo? ninguém daqui da produção está me contando que a minha peruca está vindo para trás podia ter escolhido uma peruca mais leve, podia, podia ter colocado grampo também mas você queria estar de maria Antonieta. Eu queria estar de maria tonia porque eu queria que você sentasse em Ah, tá. Tá sentada. é ah, só pedida. Não é como se fosse difícil. <risos> tô... Não me é como se fosse Manda mensagem bem... pra ela. <risos> Melissa senta em mim, ela senta. Eu sento. Ela é, bem, ela é bem fácil. Eu tenho esse entendimento, sabe? Quando eu comecei a montar, foi muito importante pra mim que outras drag queens de gerações anteriores me, me acolhessem e me ensinassem e me mostrassem como fazer meu trabalho, como cobrar por ele, como, isso é muito como, né? como desenvolver isso, né? Como se tornar um profissional. porque por é fazer drag como ofício. É, porque a gente tem que pensar o seguinte, uh, hoje a gente tem um grupo muito grande de pessoas que trata drag com como estilo de vida mas na verdade é a profissão de muitas pessoas a é drag queen, né? Então, se você não respeita o seu trabalho, respeite o meu. Então existe uma postura que de algumas drag queens que é como profissional. Então a gente entende drag queen como um trabalho, mesmo que ele não seja um trabalho para sustentar sua casa, ele ainda é um trabalho que você está desenvolvendo e está apresentando ele. A gente tem uma série de de problemas aí, às vezes, com o contratante, com o público mesmo, que fala Ah, mas as drag queens não são profissionais. Porra, você tá chamando uma drag queen profissional para seu evento? Ou você tá chamando, né, garotos de vestido? Porque há uma diferença. Então, essas pessoas que alinham por esse, essa, essa, essa visão de, tipo, quero fazer drag queen profissionalmente, costumam se conectar aqui nessa casa, então elas aparecem aí, elas vêm fazer uma aula, às vezes, ou vem, visita, ou manda mensagem, aparece, encontra, conversa, enfim, né? mil ocasiões, mil situações diferentes para acontecer isso. Isso acaba expandindo a família, né, eu falo que a gente tem um grupo mais, mais menor, que frequenta a, a oficina, que frequenta a minha casa, que, que com quem eu saio sempre, etc Que são meus amigos Mas a, a, a família ultrapassa isso Porque, na verdade é, Eu, de forma alguma, enxergo com um, um modelo né, de comportamento Porque, ao contrário, não sou é, Faz questão de que, não, de que eu não seja Ouviu, pode? <risos> tá vendo? Não seja como eu não, não, não é seguro e normalmente também não é legal quando eu falo legal eu quero dizer dentro da lei como é que eu vou editar esse chá? eu não sei mas eu vou editar deixa eu apoiar ele inteiro fala, fala ah, malona, tá lá isso, ela é criminosa ela rouba a drag queen chegou e te convida pra roubar é, exatamente isso coisa mais fácil do mundo é fazer aula para mim, comigo, vocês me pagam porque vocês reconhecem o valor do trabalho, mas na verdade, fazer aula comigo basta me perguntar uma coisa, sabe? Eu respondo as pessoas pelo Instagram, eu, eu já tô me arrependendo de contar que eu faço isso. Não faz não, ela não faz nada, vocês seguem a porra do cu. Mas enfim, você me para no ponto de ônibus e fala, como é que você fez é, a responde a Maldita. É, manda a DM pra Maldita. É, manda DM pra Maldita. Porque ah, a, Maldita, a Maldita, Maldita, ela diz ela que quando eu não gosto das encomendas eu mando pra ela. Ela, ela falou isso aqui. Isso, isso é assim, verdade. Não. Isso é verdade. Não, isso consciente. é verdade que ela falou. Não ah, assim, tô ah, que é verdade ah. que eu faço, é isso. Se quiser saber as informações reais, manda mensagem no inbox da Maldita. Que ela adora. Ela adora receber e-mail, inbox. WhatsApp, que botar o telefone Ele voltou a teleportar. Ele a mesma coisa é que ela gosta de receber feedback no trabalho dela. Ah, ela, ah, ela adora é que vocês deem opinião sobre o trabalho opinião. dela. Ai, ah, maldito, eu, eu achei bem legal que você fez isso. Diz que você viu o que ela fez antes do RuPaul, que ela também adora. É, ela, ela, ama, ama, ela, ama, ama. ela ama. Ah, ela ah você parece muito com a fulana. Ela, ela adora, ela adora. Gosta a track de favorita dela é Sharon Needles. Na verdade, a nossa comunidade ela, ou ela se organiza como uma grande família fora das normas e aí eu acho que é importante a gente inclusive usar a palavra família, usar a palavra casa no lugar de house, na verdade eu tenho horror essa, esse termo house e esse termo, é, enfim... É, eu prefiro clã, que, se, que seja clã, mas eu acho que a palavra família ela é muito boa porque ela, inclusive, perverte um sentido que é muito comum Dentro de do, um do, do, do grupo que é contra tudo que a gente significa E tudo que a gente vive e, e, e é então, Pra fazer é, drag é perversão, né? Eu acho que não faz sentido fazer drag se a gente não distorce as normas é, é, Só existe por isso Enfim, o dia que é momentos que as pessoas entenderem que, é, que isso aqui não tem sexo, que tem sexo é essa pessoa que veste. É, aí vai faz para de fazer sentido fazer drag. A minha mãe às vezes fala. Falava, mas é a roupa de mulher. Eu falo, não. A roupa é feminina. Eu falo, não, feminina sou eu. A roupa feminina. é só uma roupa. <risos> <risos> né? Porque não tem nada mais externo do que. O que as pessoas esperam da gente Então o que as pessoas esperam da gente é, é uma coisa e a gente faz Outras porque a gente Sei lá, a gente curte fazer outras E tudo bem a gente curtir fazer outra Não tem que ter esse discurso ah, É quem eu sou Foda-se quem eu sou, eu quero fazer porque eu quero Eu posso Eu faço dragão porque eu posso Esse é o ponto E eu me eu gluto pelo direito de poder fazer E eu Fala para as pessoas, para de ser umas drag frouxa Esse discurso, de, I as born this way Vai tomar no cu, viado Express yourself É um direito meu, a fulana tem direito de ser O que ela quiser, ela pode ser uma cantora de ópera Ela pode ser uma funkeira Ela pode ser um inferno que ela quiser na vida dela posso o que eu quiser na minha E ninguém tem a ver com isso Então, é, é, esse é o sentido de fazer drag É, é você se expressar como você bem entende e, e, e obrigar as pessoas a te respeitarem Eu falo que drag é a pirataria Inclusive isso rendeu muito assunto lá com a Maldita esses dias Que uh, eu falo muito isso A, a drag é uma espécie de hacker Do gênero, da, da sociedade, do, do, do, do da cultura ó, no geral Fala da maldade e, da drag Eu acho importante falar da maldade da drag Então a, a, a drag queen ela tem uma, uma característica da, da maldade, que é a, sei lá, eu acho que se eu fosse comparar a drag com, com um personagem popular, eu compararia com o malandro. Sabe, ela tem uma, uma, um veneninho ali, um, um, uma malícia no jeito de fazer. Então, a gente precisa ter essa, essa malícia e essa maldade, essa cara de pau, porque na verdade a gente se mete a fazer tudo que a gente não sabe. E tem né? que é sociedades que a gente não pode e é, né? e é que as pessoas dizem que a gente não pode Então a gente faz, porque a gente quer fazer E não tem quem possa dizer que a gente não faz Então essa hora do hacker né, Da pirataria que eu tava falando Essa hora você rouba O respeito das pessoas Você obriga elas a te respeitar Porque você é tão fabulosa Que elas te respeitam Ou elas vão ter que lidar com a sua mão na cara delas então... Eu tenho falado muito isso é, bom, eu sou talvez um pouco maquiavélica Eu acho que é, Respeito é respeito E pode vir pelo, pelo amor Ou pode vir pelo medo Desde que venha O Maquiavel escreveu o um príncipe Pensando na malona <risos> Pensando na princesa Na é, é isso gente, eu acho que é, é melhor ser temida Do que ser amada é, é mais útil O ponto é, a gente tem essa Essa essa característica dessa maldade, dessa malícia, desse veneno, desse não se levar a sério, de não conseguir levar nada a sério, que ela é muito importante que a gente mantenha dentro do nosso do nosso cerne, da nossa comunidade, porque a delequia é uma espécie de bobo da corte. A gente fala um monte de coisa com a qual a gente nem concorda, às vezes, em função de explicitar os absurdos que a gente passa. Então, essa maldade ela, ela é fundamental para que você consiga é, é, chapalhar as pessoas, né? E às vezes a drag fala, ah, não, eu quero, não quero fazer isso, eu quero ser só uma drag bonita e seja uma drag bonita. Mas você ser é uma drag bonita mexe com as pessoas, você entra no recinto, sempre tem alguém que é cutucado com a sua presença. Você pode ser a mais... É, feminina do mundo, você pode ser a mais diferentona, você pode ser artística, você pode ser lúdica, você, sei lá, você pode ser a galinha pintadinha. Mas quando você é essa, essa figura da drag Queen, existe um, um, uma modulação que você causa nas pessoas e causa no um espaço quando você porque é aquele espaço não está esperando esse corpo desse objeto que vem nessa embalagem. Porque, infelizmente, a humanidade inventou essa coisa idiota que se chama embalagem de corpo Que a gente se coloca nessas embalagens e vive nelas e, enfim, se comunica através delas Então a gente troca essas peles externas o tempo inteiro E quando a gente é drag queen, a gente sempre torce um pouquinho a percepção se não é no incômodo, é na, na afeição, se não é na afeição, é na admiração. Às vezes é a galera toda se reunindo pedindo pra tirar foto. Alguma coisa acontece. Se você é uma drag queen, entrou no recinto e nada aconteceu, você não tá fazendo drag queen. Você drag não tá queen fazendo direito. drag queen direito. É, o, é, é como fazer drag queen errado, né? É, tipo, ah, a é, drag queen não tem, não tem regras, não sei, mas se você chegou num lugar e ninguém percebeu que você tá lá, né? Tipo. Alguma coisa você não fez, que você Alguma devia ter feito. Alguma você não fez, que você devia ter feito ainda. Porque não faz sentido ser drag queen pra passar desapercebido. Se não você não era drag queen, ser um ninja. <risos> não faz sentido. Mas se você quiser ser uma drag ninja, também pode. Pode. Né? pode. Você gaze. Gaze. Que você case. você caso Você entra com as pessoas, ninguém te vê, e você dá uma voadora nas costas dela. ela que festa. Eu sonho com <risos> <seus> show. <risos> e sonho. Imagina. É bem a cara da maldita, jogar a bomba e fumar-se embora. Enfim, é, é um poder absurdo que a gente tem, porque a gente na verdade não tem nada, né? Não tem, é tudo de mentira. Quando é tudo de mentira, a gente fala que existe e não existe. A gente e as, faz, pessoas em mostram, é, as pessoas acreditam porque elas querem acreditar em qualquer coisa. Elas acreditam em Deus porque elas vão acreditar em drag queen que existe. Mas é um poder absurdo que você tem. Você faz a roupa invisível do imperador. E todo mundo enxerga aquela roupa, você fala assim, olha, olha como eu faço esse show bonito. E as pessoas acreditam que esse show é bonito. Sei lá, é vender bala chita no, no, no farol e fazer as pessoas comprarem como se fosse macarrão. É isso é que, a que, faz, a que a gente faz. A gente tá vendendo que não existe, que a gente não tem, que a gente trabalha para tentar ter, só que você normalmente é uma pessoa só produzindo tudo, né? E não tem como. E não tem como você fazer tudo. A, a, a Britney Spears tem uma equipe gigantesca, um playback maravilhoso, melhor que o nosso para fazer o show dela. E, e a é gente isso, tem né? boa vontade. A gente, a gente tem boa. Vontade de a gente mesmo fazendo. Então, às vezes a gente tem uma comunidade de bichos igualmente pobre como nós trabalhando em volta da gente para nos ajudar a parecer um pouco menos pobre. Eu vi isso no Twitter essa semana e achei maravilhoso. Atrás de toda drag queen pobre, tem uma comunidade de artistas queer, igualmente pobres, é trabalhando para que aquela drag queen não pareça tão pobre. E aí, pobre no sentido de, de mal formulado, hum. não no sentido de não ter dinheiro. Tenho maldade. Eu vou fazer essa pergunta só porque seu marido mandou malona por malona? Malona ao quadrado? Não me irrita. <risos> Você quer dar o um último né? para as pessoas? É... Vem eu fazer o curso de Isso. Dá da Malona, de maquiagem da Malona, e assim, de roupa da Malona. Essa, por exemplo, é ela que fez. É. É, é dela, eu roubei. Já ouvi o na bolsa? Mentira. É, vai nessa eu já é roubei o uma... roubo a sua. Você, Você não né? me dei... disse o preço. Não me disse o preço, eu levei para casa. Já é. tá Porque no chino. Porque vai custar a sua alma. Não, mas você tem que usar o que tem, né? Porque a minha, ah, já, a minha já foi embora há muito tempo. Chega, ah, chega! Vai pra recuperação, vai. Vai, vai ter que dublar. Vai ter que dublar. Salve. que dublar, velho. Agora ah. a gente vai dublar vamos música aqui. Vamos, vai. Gente, agora a gente vai dublar, a ganhadora vai continuar com o canal. Puta! Tá bom, você vai me deixar com uma lona. Eu vou perder de propósito, pode ter, me me Deus que Deus, que me que de... me... Amiga, por favor. Vou botar, já está gravando, você sabe que eu vou botar no final do vídeo.